Um, dois, três e. Oi, gente, tudo bem? Eu sou aqui para mais um vídeo. E hoje, gente, eu estou aqui junto com a Parinha. Hello. Oi. E hoje, gente, a gente tem três desafios: Construa um castelo usando as cartas de um baralho, que não é carta de baralho, que é o. Porque, oh. gente, eu pensei assim, gente, eu que aqui, eu peguei as coisas aqui, uma pele só mesmo, duas cartas. Aí eu achei que as cartas demorariam muito. Então eu falei, eu Isso, né? e a persona mais difícil vai ser o seguinte: a gente vai. Com a mão esquerda? Com a mão esquerda, uma mão só. E fazer o castelo, quem faz primeiro. O que vocês acham que vai ser eu ou vocês tem? Enquanto a gente tá decidindo quem vai ser o primeiro, você aí vai fazer o quê? Vai Já dar o like. Vamos lá? Um, um dois, dois, três. Um três um e um isso o like. como é que é? Ai, ah, é uma base de cinco, tá? Então aqui não quer sair, tá? Ah, não quer sair esse. quer de sair, não quer não ela. Não, tá rolando. Rolando. não Opa. Não! Opa. Não. Opa. Vamos lá, de novo. Ovo. Sim, eu já 5. acho que eu vou ganhar. Vamos ver. Colocando outro aqui. Ah, vai cair o teu aí. Ó. Não tá errado isso aí. Como é que tá fazendo isso aí? Vai dar errado seu. É 6, né? Tá errado. Então, isso tá errado. Não, não é cinco! sim tá, tá errado! Tá errado! Tá errado. Ó, não, não pode! E não pode usar a boca, tá usando a boca. Tá usando a boca, não pô. Vai cair, vai cair. Ah. Caiu. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Meu Não, não vai soprar. Isso eu consegui Agora tem que colocar as regras? Aham. Uh -huh. Cadê? Não, pega o meu, pega o seu. Não. E aí, quem ganhou? Não. Quem ganhou? Não, quem o ganhou? Meu caramba, não, não, eu ganhei. Não! <risos> não faz eu, <vai>. <risos> okay. eu ganhei! Eu ganhei! Vamos lá! Agora vamos lá, ok? Uma zero. Essa corrida já mudou. Vai funcionar bem assim. Cada um vai ter um canudo. Ok. E... Que qual vai querer? Ok, vem pra mim. E vai ser assim: a gente vai começar daqui e a gente vai soprar no canudo até chegar no servinho de chegar. É... Calma. Como Dois. Tá? Três... Sem graça. <risos> não gostei dessa brincadeira. Não brinque em casa com isso aí. Brinque sim. Porque é muito legal. não é tão legal. E o próximo agora a gente vai fazer. Os desenhos às um... cegas. As cegas. É um problema que eu venho aqui, Porque meu pai ele tá sem uma venda. então Não, ele mas eu tenho uma ideia. Vamos lá. Em casa. Pode tirar seus cílios não em casa. Vamos lá, resolvido Sério, okay. não, em casa. Sério, não, em casa. não tem okay. problema okay. O objetivo vai ser a gente fazer um violão Vai ser que que ficou Azul eu Mas, eu Já para escrever lá em cima da toalha da camisa. É bom, Vai, um, dois, três E eu vou usar meus dedos como referência ah, ver lá é fácil desenhar, sabia? Tira. Pronto, cadê? Vamos ver? E aí? Não, ele ficou melhor! Mas o tem um detalhe. Tá fazendo o teu desenho? Sim. Sim, é desenho é mais complexo. Tira. Manchou, foi? Manchou. Manchou. Tira, deixa Vamos ver como Não, ficou. É Oi. Foi a ah, última escancelha!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 Obrigado por assistir esse vídeo. Acabou já? Acabou. Nossa. Foi muito legal. Eu ganhei. Tudo é. bem. Foi eu legal. ganhei! Mas foi divertido, a gente se divertiu bastante. Sim. E aí? Faça essas brincadeiras em casa. É e, muito legal. Gente. Isso. E deixa o teu like, teu comentário aqui embaixo. O comentário não pode não deixar que ele cresça. É, é. é. Mas, se mas deixa o teu like, canal. se inscreve no canal.